E aí clã Chaldana, aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de The Messenger hoje a gente pretende fazer mais uma área desse Metroid One, é sensacional para PC e consoles, e vamos lá! A área de hoje é a Riviere Turquoise, é uma área grande, então talvez o vídeo nosso seja grande, a gente pretende pegar todas as moedinhas. para chegar aqui a gente precisa atravessar a caverna escura, que a gente fez no último vídeo. Essa área aqui, se você tiver muita pressa, você vai apanhar, viu? Vocês vão apanhar... Igual a gente já. tá morrendo aqui logo de cara. <risos> agora, agora acho que vai. Então não adianta ter muita pressa senão complica bastante, viu? Opa, deu uma.. Deu, aconteceu um negócio esquisito. Já tá gravando. que a gente abre o primeiro portal. Vocês podem ter notado que não salvou, então o ideal é você entrar e sair para salvar. Muito bem, logo de cara a gente já vai ter aqui uma das três moedas, essa na minha opinião é uma das moedas mais difíceis do jogo, bom, menos pior, seguimos um pouco né, se chacoalhando tudo, mas deu certo, pegamos uma guardinha verde, isso é só o começo, essa área para mim é mais difícil do jogo, tem muito buraco, tem vários puzzles, é... pelo mínimo desafiador aí, mas por sorte, tem muitos saves. Essas, essas, essas coisinhas que me lembram do Donkey Kong por alguma, alguma razão, os barris do Donkey Kong, né? Os puzzles são tudo em cima disso aí. A gente tem que quebrar isso aqui. Não é bem um puzzle por enquanto, mas pra frente você tem que mudar a orientação. as florzinhas Eu prefiro usar o voo do que usar o grepo de Tem mais um save porque. Os caras que fizeram eles sabem que eles fizeram. Eles sabem que isso aqui não é fácil não. Olha que cruel isso aqui, você tem que medir o timing do fogo, para mim, mim isso é muito difícil. <risos> Olha, essa gravação está sendo que porque a gente já perdeu uma gravação. Nessa área. Essas fadinhas alternam um pedacinho do, da área do futuro, a gente cai direto porque tem uma moedinha mais fácil aqui, eu não posso falar que é mais fácil, isso aí é legal, falou, perdeu, mas foi tranquilo, né com um o HP cheio fica fácil, pode cometer vários erros volta aqui ó, e só salva né, para garantir, a gente não sabe o que vai encontrar pela frente, só que na verdade ele sabe o que vai encontrar pela frente Parece fácil, só que não é não, viu? Ó, tem um bichinho ali, ó. Quer dizer, às vezes é fácil, né? às vezes alguma dificuldade minha, né? Tem algumas dificuldades, algumas coisas para mim é difícil de fazer. Por exemplo, projéteis que vem por cima. Pra mim é um bagulho infernal. Eu só vou batendo a mão no teclado com violência e espero sair o resultado esperado. <risos> Quer dizer, acho que vai sair o resultado esperado. Calma, nosso HP já não tá essas coisas. Uh! Vou derrotar esse morceguinho agora. Vou dar uma respirada, né? A gente já se debateu tudo aqui, né? Pra fazer essa parte. Vamos com calma. E aí ai, não, não desculpa. Só vamos. Então, aqui já tem um save, ainda bem. Aqui a gente já começa a ter que mudar a orientação das florzinhas, né? Ele te apresenta, que você pode fazer isso agora. está dos seus dois aqui da parte de baixo tranquilo né por enquanto tá tranquilo uh, acabar essa de HP a gente precisa mudar várias orientações Tá correto torcer para dar tudo certo a gente fez uma tolice não é pra ir ali antes do tempo vamos dar uma olhada aqui o que tem que ser feito aqui já da tem orientação ela faz ping ping ping ping só olha aqui ela faz ping ping pronto aparentemente a gente fez o caminho a configuração errada de flores, mas não é Fiquei por é uma área aqui que ela é lotada de fragmentos. Ó, essa quantidade de fragmentos dá para comprar um upgrade já. Mais upgrade, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vira esse, vira esse, vai fazer ping, ping, ping. Daí sobe ali, tá tudo certo. Que é isso. E mais um save. E agora tem a área final. É bastante enjoado essa parte. Na minha opinião, ela é cruel demais. Qualquer rinho. Qualquer rinho é o fim. Tá? Mas vamos tentar com com calma. Tem alguns puzzles de florzinha. mais ou menos certo e aqui nesta parte nesta parte aqui olha só uma acaba essa energia que bom a gente tem que voltar pro futuro a voltar avançar pro futuro né Vou tentar resolver isso aqui Ai, ai, ai, ai. opa, muito quase Aquela flor ali a gente já virou Quando você É derrotado, né, vamos dizer assim Você acaba Ele Quer fazer tudo, mas as flores elas não Você não perde aí O, o que foi feito Ó, oh, tá aí Agora a gente só cai aqui. Vamos fazer de novo essa parte. Que beleza, pegamos a última moeda aqui que. Nossa, foi difícil. <risos> foi muito, muito difícil. Muito então, bem, se eu não me engano, a gente tem que descer aqui. Deu certo por muito pouco, temos que inverter essa florzinha final, não, não, não, não. não. Se eu não me engano aqui já é, é o chefe. Vamos salvar esse chefe, levemente enjoado, vamos lá. Bem-vindo, mensageiro, a este bosque sagrado. Uau, quem é você? Eu sou a Borboleta Matriarca, personificação da beleza, chegue mais perto, tenho um presente pra você. Tome cuidado, a matriarca não é o que parece. Tarefadinha! Tá fadinha, ela vai revelar hein, que a Borboleta Matriarca, na verdade, é um morcego horrível, horrível mesmo. Está vendo? Ela foi atacada por um monstro feio, você precisa libertá-la desse mal. Sai daqui, coisa insignificante. Agora a mensageira, aproxime-se e morra. Tá. Qual que é a dificuldade dessa criaturinha? É esse, esse raio, só, só. Esse raio encostou, a gente perde meio que a orientação. tem que esperar. Não pode fazer nada. Você tem que esperar aí a fadinha aparecer. E aí ela vai fazer isso. E a gente pula na cabeça dele. Dela, né? Matriarca, não é? A borboleta matriarca. Deve ser um morcega. Segunda fase. Conforme você vai avançando a plataforma, vai. Reduzindo, essa é a grande dificuldade dessa brincadeira. Hum. Mas se tiver calma, dá tudo certo. A gente teve calma. Volta a pular na cabeça dela, igual a gente fez com outros chefs, né? Tá bem mais fácil a vida. A última fase dela é cruel, mandou os dois raios daqueles. Não tem problema, não dá nada não, só acalmar, vai dar tudo certo, e aí as últimas plataformas, elas são menorzinhas, é só ficar pulando na cabeça dela, Ela é matriarca, borboleta matriarca, morcega matriarca. Fique. Tá muito cedo. Incrível estar livre finalmente. Quanto tempo faz? Tempo demais. Eu cometi um erro e pensei que a beleza consertaria tudo. Obrigado, mensageiro, por me livrar desse cerne apodrecido. Essa é uma lição sobre as aparências. Como elas podem enganar e porque nunca devemos julgar os outros com base nelas? Ora sim! Tirou as palavras da minha. Ué, peraí. Borboletas, tem boca? De qualquer forma, você foi de grande ajuda. Permita-me... Permita que uma das minhas Megalumes acompanhe você em sua jornada. Estou certo de que ela será útil para quando as coisas ficarem perigosas. Você conseguiu um Magalume forte o suficiente para renovar, remover pequenas maldições. Ela pode funcionar contra forças do mal. Como você, lembra, como você me lembra a monja que me salvou uma vez? Me pergunto o que aconteceu com ela. Enfim, adeus, mensageiro. Tá aí. Concluído. Concluído o chefe, concluído a área, pega as moedas, pega o item Foi um sucesso o vídeo, né? Meio... Teve uns contratempos aí, né? Mas acho que deu tudo certo no final A gente vai voltar aqui pra... pra esta área Salvou e vamos concluir o vídeo Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, também nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações Isso é um jogo indie e também uma recomendação né? Deixe um comentário para gente, a gente sempre gosta de estar lendo e, se possível, respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!